A polícia nacional aqui em Panamá é polícia, entendeu? Não dizendo que a polícia no Brasil não seja polícia. Só que no Brasil as polícias estão de mãos atadas, né? Então eles têm que trabalhar no, no mínimo possível. Praticamente, o policial no Brasil é, é um, um artigo de luxo para enfeitar a rua só e olha lá. É, polícia no Brasil até são polícias, mas quem tá com as mãos algemadas são eles. É, interessante, né? Eles não podem fazer não nada. podem fazer nada. Agora, aqui não. Aqui o policial, ele pode ser policial. Imagina você a cena. Aqui tem uma, uma categoria de polícia chamada Lince. Eu já falei deles aí nos vídeos, que é uma polícia que é motorizada, motor, motor de motocicleta, né? É como se fosse a tropa de elite motor, sobre motocicleta. E eles são bem treinados para poder fazer abordagens mais arriscadas. E eles geralmente fazem patrulhamento nas escolas na hora de, hora de saída e entrada. E quando eu cheguei numa escola, antes, aquela escola que eu... Antes de a gente chegar na... Um super que a gente passa, que eu falei com você. Aí o pessoal. Sim, sim, do lado sim. Do que direito, o ônibus passa na frente. Isso, que ele para em frente, que aquela aquelas ali. crianças ficam ali pra pegar o ônibus. Isso. Uhum. Aí eu peguei essa escola. Se você até conseguir a cena dela, vai ser mais difícil de pegar a cena dela. Cena? É que a gente passou, eu que, não a gente, tenho. que a gente passou gravando lá, que você eu gravou. se você vai achar. Não tem problema não. Depois a gente mostra aí como é que é essa escola. É, e aí eu desci. Eu vou mais vocês vão ver isso agora. É, aí eu desci nessa escola para poder ver se tinha segundo grau lá, né? E quando eu desci na escola, eu fui falei, eu, Logo assim que eu desci, eu vi o lince parado Eu também, né, como vocês sabem Eu sou militar, sou fuzileiro E eu também tenho mente para visualizar Perigos ao redor E aí eu fui pô, Qualquer coisa que esteja diferente do normal né? Você está vendo é, Escola, ponto de onde escola tem o quê? Alunos, pais de alunos Se você pega um homem alto Todo de preto Pô, com tatuagem, barbado, e com cara de talibã, né? Porque eu tenho cara de, de árabe, você tem que, pô... Hindu, primeira... como É, aqui dizem. o pessoal fala que tem cara de hindu, de, de indiano, né? É. Eles chamam de hindu aqui. Mas eu acho que tem cara de talibã, tem cara de, de árabe. E eu parei, eu analisei, eu assim, pô, eu vou descer, se a polícia nacional aqui do Panamá for como eu penso realmente, eles vão, vão cismar comigo. Eu pensei logo assim de cara. Aí eu fui desci fui lá, falei com a inspetora no portão e tal, e ela me explicou que não tinha, né porque ela também era só até o nono grado, e eu fui... Não, tudo bem, qual, a senhora pode me indicar qual? Olha, você pode ver na Huracá ou na escola normal, que foi a qual eu fui depois. E perguntei a ela qual o bus que passa por aqui, né falando aqui no meu portunhol embolado, qual o ônibus que passa por aqui que, que desce lá na, na normal, que é a mais próxima? Aí ela falou que o ônibus normal, é, o ônibus que passava lá era o Atalaya, que é o ônibus da nossa casa, aqui, que passa aqui em frente de casa e passa em frente dessa escola. O Atalaya e o... era o Espino, aquele ônibus que a gente é pegou o Espino. lá. E aí, eu beleza, então, vou esperar aqui. E o ponto de ônibus cheio de criança